Fala galera, beleza? Aqui é o Stick e hoje é o quinto episódio de uma série de 10 vídeos onde eu trago pra vocês tudo sobre a plataforma de investimentos Binomo. E a ideia dessa série, que inclusive vai estar em cima nos cards todos os episódios, é realmente como se fosse uma série de TV, onde cada episódio tem um tema aí sobre a plataforma e aí você vai assistindo de acordo com o seu tempo cada episódio, cada episódio traz uma funcionalidade e então você vai entender tudo desde o iniciante até o mais avançado aí. E basicamente, pra você que não conhece a plataforma, é uma plataforma, onde através da análise gráfica você vai buscar seus lucros, basicamente você analisa se o gráfico vai para cima ou para baixo e você acertando a previsão, você gera os seus resultados. E enfim, no episódio de hoje é bem simples, a gente vai falar uma das coisas mais legais que é o saque, né? Como você pode sacar na plataforma, né? Às vezes as pessoas ficam com medo se a plataforma realmente faz o saque e sim, podem ficar tranquilos que dá para sacar normalmente na plataforma e isso que eu vou mostrar para vocês, ok? Então eu aconselho vocês também a assistirem os outros episódios, porque eu mostrei como depositar, como operar, e agora, né, que você já aprendeu isso, agora você pode entender como sacar os seus lucros, tá? Então estou aqui na minha conta real, porque temos a conta demo e a conta real, e aqui na conta real eu tenho R$43,32. E bom, aqui nesse canto superior direito que tá o depósito, a gente pode clicar aqui, e aqui vai ter a opção de depositar, então recapitulando, eu já falei isso nos últimos episódios, mas depositar aqui tem várias opções, PIX, boleto, tem criptomoedas, tem lotérica, você pode ver depois com um outro vídeo, mas é bem simples, né? Eu uso aqui o Pix, que é rapidinho, e aqui, ó, vamos clicar aqui em sacar. E olha só, vamos ver, essa retirada será isenta de taxa pra você. Bem legal isso aqui, né? Então, olha só, caso você ceda o limite de solicitações de retirada sem taxa, a taxa será de 10%, o limite pra 24 horas, tem aqui, ó, um, né, que eu posso usar, e o valor aqui do pagamento você pode estar tá selecionando. Então, eu vou colocar aqui o meu valor, então eu vou colocar aqui o valor de 43. Olha só aqui, temos um método de saque, então você tem aqui Pix, né, ou transferência para banco né, eu vou deixar no Pix mesmo, aqui, proprietário da conta, vou colocar o meu nome, e atenção, tem que ser o mesmo nome que você criou a conta na Binomo, o nome aí da sua conta bancária. Coloquei aqui então meu nome completo, aqui agora Pix Type é o tipo do Pix, pode ser CPF, Telefone, e-mail. Vou colocar aqui, o meu é o meu CPF. Vou colocar aqui, vou estar tá borrando aí para não vazar, né, galera? Mas basicamente coloquei aqui o meu CPF. Solicitar saque, ok? E olha só o que aparece. Sua solicitação está sendo verificada. Sua solicitação de retirada está sendo verificada. Depois disso, ela será enviada ao provedor de pagamentos. A verificação será concluída em 3 dias. Quer acelerar a verificação, tem até uma opção aqui. E aí você pode ver que o período de verificação para seu status é de 3 dias. Você pode fazer um upgrade do seu status para acelerar o procedimento de verificação se você foi standard em até 3 dias, gold em até 24 horas e vip em até 4 horas, ok? Então por isso que é legal você, por exemplo, ser VIP na plataforma aqui você pode também ir para os dados da transação aqui vai mostrar um pouquinho, tá? Olha só. Então que você pode ver aprovando no dia 20, vai mostrar processando e quando for completado você pode ver aqui então você pode ficar tranquilo que vai mostrar aqui quando for completado, não precisa ficar com pressa tá? É bem tranquilo. Qualquer erro se ocorrer, né? Você pode contatar o suporte aqui, ok? Você também pode voltar aqui, ó. Você pode ver que o meu limite foi, tá? Então saiba usar o seu limite e enfim, é basicamente isso. É bem simples, tá? Depois eu posso fazer outro vídeo realmente mostrando para vocês que o saque caiu na minha conta bancária, caiu o Pix, tá? Porque eu sei que tem gente que tem medo, né? de não receber o dinheiro da plataforma mas podem ficar tranquilo que cai certinho já saquei outras vezes e aí eu mostro pra vocês, beleza? Mas basicamente esse foi o vídeo de hoje, vídeo bem simples mesmo porque como eu falei, é uma série de vídeos, então cada vídeo é um tópico, tem que ser muito longo sem enrolar demais, porque você vai assistir de acordo com o seu tempo, sei que vocês trabalham estudam, então você assiste aí quando você tiver tempo cada episódio com calma, e aí cada episódio você vai aprender uma função da plataforma, e aí assistindo toda a temporada, vamos dizer assim, você vai ficar craque na Binomo, tá? E só pra finalizar eu tenho que dizer que a Binomo é para maiores de 18 anos e existe o risco de perda de capital, mas obviamente que a nossa ideia é estar aprendendo, aprimorando nossas estratégias para termos lucros na plataforma, ok? Enfim, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado e até o próximo episódio.